Então, falei pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos agora testando o nosso querido Hyperscape. Estamos ao vivo, estamos na, na Twitch.tr barra E a gente está testando o jogo aqui, guys. Tá no, a gente tá no menu, isso daqui praticamente é o menu do jogo. É o menu 3D que a gente vai navegando. E aqui a gente tem os campeões que a gente tem do jogo, ó. O, o Adi, a gente tem o Burns o Cruz o Kerrind o Las, o Mirto, o Nor e o Takeshi, mano. Então esses são os personagens que a gente pode jogar. A gente tem a cápsula de inserção. Também que a gente... É igual o Fortnite, eu acho, né? A mesma parada de Fortnite. Muito interessante. Temos oh, os emotes também que a gente aí. pode ter. Temos os emblemas que a gente pode colocar. Arma corpo a corpo. Armas... Aqui são todas a lista das armas do, do jogo, ó. Temos metralhadoras, protocolo 5, que é uma sniper. Ó, muito interessante. Tem muita coisa legal. Tem até a tela, a tela de carregamento aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois, mais a fundo, durante a gameplay. Bora lá tentar jogar esse jogo, que eu acho que deve ser oh. por aqui. É esse aqui. Antes de abrir, solitário. Jogo, ele, ele brinca de massinha de modelar com shade antes de botar na GPU. Então, né, cara? Ele realmente, velho. Realmente, mano. Fala pra você. Bizarro. Bom, a gente tá entrando no lobby, então, aqui, ó, pessoal. E esse jogo aqui, Bom, ele bem. tá gratuito. Ele tá na Open Beta. Vocês podem conferir o link aqui na descrição, caso vocês queiram baixar esse jogo gratuitamente. É 8 giguinha, pequenininho esse jogo ele vai ficar mais pesado depois Eu tenho certeza que esse jogo vai passar dos 30 ah, GB, mano Ah, o meu deu erro de, de conexão com o servidor Tá de brincadeira Vixe, mano Mas Estamos então carregando Esse aqui é o lobby do jogo Gráfico bonito, né? Ó Gráfico tem Global Illumination, eu acho Ele é bem bonito Nossa, o gráfico tô do na jogo <risos> tô na posição Você tá na fila, mano? Caramba Ó, esse jogo ele tem Double Pulo igual, igual o Mario Ó, que legal Ele tem Double Pulo, mano e o desempenho dele é excelente, mano. Sinceramente, o desempenho desse jogo é muito bom. Ó, ele tem um sistema de parkour da hora. Acho que dá pra subir em tudo. Dá pra subir em tudo? Deixa eu ver se dá pra subir em tudo. peguei trauma, velho, de fila virtual. Ó, dá pra subir em tudo, cara. Que loucura. Que da hora isso. E os gráficos do jogo é esse aqui, guys, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô jogando em 1080p. Deixa eu colocar até 75 Hz aqui, mano. Porque 60 Hz é complicado. V-Sync deixa deixo desligado Proporção eu deixo ali Campo de visão acho que eu vou diminuir um pouco Colocar 100% Vou deixar um pouco menor Visão geral tá nesse gráfico aqui basicamente Taxa de quase por segundo Vou colocar 240 FPS Pra ficar tranquilo E vamos lá, guys Vamos brincar então esse daqui é a nossa cápsula O mapa ele é quadrado Parece tipo um chunk do Minecraft Muito legal Muito interessante Curioso, né? Eu diria Lobby parece do Warframe, né, mano? Exatamente Parece do Warframe Vamos descer em algum canto aqui, guys? t -loop. É Helios. Descei esse lugar aqui. Cadê o mapa completo? Olha o mapa completo aí. Nossa, mano. Vai é cyberpunk o negócio. Ai, meu Deus. Eu acho que eu fiz bosta. Não. Eu não tô mudando de queda. Beleza. Eu não tô mudando de queda, pessoal. Tá. piquei a munição. É... Pegar. É, parece ah, é um não, que... mano Fui morto, cara Tá, tudo bem Foi o primeiro, primeiro, primeira partida, mano foi, foi meio bizarro A gente vai tentar de novo, mano <risos> Nice try Tentamos a primeira vez Não deu muito certo, mas a gente vai tentar de novo, cara Vamos encontrar uma nova partida Eu dei dano no cara, mano Dei dano no cara, vamos lá Eu dei dano no cara eu não sou muito bom e acabei de começar a jogar esse jogo Meu primeiro, primeiro contato com esse jogo Nunca vi nada dele praticamente Então vai, vai ser interessante Mano, acompanhar isso daí é, Lembrando que o jogo tá gratuito O link tá aqui na descrição, beleza pessoal? E na Twitch, que também se você tá na Twitch Só de você editar. a exclamação Hypers", Hyperscape Vai ter um linkzinho top Pra você clicar e entrar lá pra você pegar o jogo mano. Diretamente da loja da Play. Container. beleza? Vamos lá, vamos brincar ah, meu Deus Será que tem como cair lá embaixo? Não o mapa é esse aqui, guys, ó Olha o tamanho do mapa Consegue Ver o tamanho do mapa aqui, ó Uma loucura Enfim, a gente vai testar isso aqui direito Acho que agora a gente vai conseguir Ter uma noção mais da hora do jogo, mano Espero eu tem que aproveitar enquanto é novo né, senão começa já em os Opa, que minha... que opa pois Dá pra fazer uns parkour muito louco Deplante. Partida prestes a começar Beleza pessoal, vamos que vamos, lá é o meu, meu pin, eu posso fazer pinpoints é, lembrando que a gente pode cair em qualquer lugar do jogo 99 jogadores, 92 no caso aqui Eu vou tentar ir o mais longe possível, guys Que eu quero entender mais da mecânica do jogo Antes de dropar para matar o pessoal, né? Pra gente tentar combate Então eu vou tentar ir o mais, mais longe possível aqui Câmera livre, ó, você consegue verificar onde que estão indo o pessoal, né? As cápsulas de entrada, né? Parece parece que é um jogo de, de exploração espacial eu vou ir lá em Tilupio Helios aqui, tem archives, tem um monte de coisa e então, tal. O jogo ele tem um ponto de partida diferente. Fala aí, Barca, como é que você tá? Tudo bom, mano? Ó, tem uma musiquinha louca tocando. É uma cidade flutuante, pelo que parece. Não sei, mano. Parece que é tipo uma cidade em bits, né? Tipo, é um chunk. Vamos lá. Beleza, desci. Vamos lá, vamos descer. Beleza Peguei já uma arminha Vou pegar uma arminha top aqui, vamos lá Como é que tu, meu Tô tranquilo, mano Tamo gravando um videozinho aqui pro YouTube Desse jogo louco aqui Pegar munição Beleza como é, que, como é que é o inventário desse jogo? Tá, ui se é que eu consigo, eu consigo organizar as armas, por exemplo Organizar Consigo, legal Tá, então é Impacto tá, A gente tem que ir lá naquele Waypoint lá, guys Que é isso aqui, choque, violação Vou tentar isso aqui Legal. Ô oh, caramba! Esse aqui, munição. Pistola. Será que essa aqui é arma secundária eu consigo trocar? Não, tem que trocar a arma. Metalhadora, munição, normal, de boa. Tá, o reflexo ali tá meio estranho, mas. Vamos seguir na gameplay. O cara me fala que é uma arminha sendo que é uma minigun. Opa, lá o cara ali. Matei o primeiro. Os vivos têm escolhido o reveal event. Ah, não, não, não Chorei Vou ver como tá aí, tá se falando Matei Beleza Beleza. Tá, já matamos dois. Vamos que vamos, guys. Vamos, vamos continuando aqui. Então, Ah, entendi, mano. O sector, ele vai, ele vai colapsando e ele fica desse jeito aqui, ó. A gente não pode tocar nessas paradas, tá ligado? Que legal, mano. Ah, tem um banner bem grande do jogo ainda na tela do lado. Like. É, então. Aí não é culpa minha da Twitch, mano. Mas tem como fechar ele, eu acho. Tem como fechar. Só que ele fica ainda um negocinho. Ó, o Setor que já, que já colapsou. Ah, é Ó. da Twitch mesmo. É, tem que fechar. É. Vou já recuperar a munição Twitch. disso aqui. Dá pra Vou colocar pra ficar Twitch. não visível. Eu, eu, eu, eu fechei, fechei. Eu pensei que 25, nada... mano. Será que a gente vai ganhar, mano? Será é que eu jogar esse aqui? Vamos tentar, mano. O well, Alto no primeiro jogo já ganhar. Não, segundo, na verdade. Eu disse que... Vamos fingir que é o primeiro. Isso aqui, cura. Vamos fingir que é o primeiro jogo. Vamos fingir que tu chegou de primeira e já vai ganhar. Não, mas eu já tô gravando, mano. Tá no é... YouTube, já vai pro YouTube. Esse jogo, que... o primeiro jogo. É pesado na hora que você vai inicializar o jogo, depois ele otimiza. O que é isso aqui? Será que é melhor? Será que é melhor? Como é que eu sei que é melhor? Acho que isso aqui deve ser melhor, mano. Eu uh, acho que tu não sabe. É o feeling. Quem é bom, joga com qualquer arma. É, eu testar, <risos> né, mano? O jogo parece bem bonito, mano. Eu gostei do visual dele. O gráfico dele é bem bonitinho. Tô jogando no gráfico que veio do jogo, tá, guys? Que é o gráfico alto. Tá rodando mais ou menos uns 120 FPS. 69 As balas estão vindo para lá. voltaram no evento de gravidade baixa. O que será que acontece? Será que muda o um tempo real, alguma coisa no jogo aí? Talvez. Lembrando, guys, que vocês... Uh, vocês assistindo uh, essa live, vocês têm acesso a drops do jogo, tá? Drop the bomb. Seria Drop the coisa? bomb. Será que a sua conta da Ubi tá vinculada uh, ao Twitch, hein? Os espectadores têm escolhido o evento Low Gravity. Mano, imagina, os caras fazem um jogo onde os espectadores vão voltando pra mudar alguma coisa no, na partida, velho. Ah, acho isso de... sensacional, Tipo, uhum. tá assim o negócio e a, ah, sei lá, gravidade zero, exemplo. Eu acho isso muito interessante. Nossa, a impressão da ah, gameplay vai mudar quando os ou desenvolvedores ficarem alimentando esse tipo de coisa né? né? que nem tem um tem um negócio de GTA que uh, o chat fica botando pra qual cheat vai ser o próximo é muito bom porque daí ele coloca algumas coisas aleatórias a galera volta sei lá, um ou dois ou três aí o jogo de daí faz aquele cheio Pode ser tanto pra zoar como pra zoar com o Streamer. É muito bom, cara. O Ton tá concentrado aí. Ele tá aqui o jogo pra mim, cara. Reloading! Acho que. Nossa, mano, que insanidade Que balinha Nossa, meu Deus, morri Não Caramba, mano, falta, olha o HP que o cara ficou, velho Cara Ah, mano Nossa o cara Tranquilo, sonho no... no... Mano, ele ficou velho, com literalmente tava... um de HP, tá ligado? Um de HP que ele ficou Cara, isso tem um alto com física. É estranho, cara o dano do alto foi parcelado no, car... no carnê, né, velho? Levou mais tempo. Então. <risos> <risos> Pode ser. Então, cara, parece que, arma... parece que o armamento do cara. Parece que o armamento do cara era melhor que o meu, mano. Parece que ele era melhor que o meu, cara. Putz. Que droga, cara. Que droga, velho. Mas é isso, pessoal. Vamos, vamos jogando. Vamos jogando esse jogo aqui. Eu gostei do, do, da gameplay, cara. Eu gostei do, do estilo do jogo. Sinceramente. It's good to see you, contender. Are you ready to It's good to see you. you. Just you and your wits all contenders. A gameplay desse jogo, ela é, bem, ela é bem legal, cara. Eu gostei dela, de verdade. Ela é bem rapidinha, tá ligado? É diferente do que eu já vi na, na, em outros jogos. Tem uma coisinha na minha câmera que eu não tô gostando. Pera aí, deixa eu resolver, guys. Rapidinho. E você pulando assim nas plataformas, não se sente o grind não? Oi. Você sentiu o Genji não pulando assim das plataformas Então Eu sinto, sei lá O Genji, é, pulando assim da, da, das plataformas Parece o Genji, né Pega o bastão e faz assim o um movimento E o que... Gil... É o Genji, mano, é literalmente Você pula igual o Genji, mano Você pula igual o Genji Faz o bunny hop aí Será que dá pra fazer o Ben Hopper? Ah, já tá. Ele já pula duas vezes, mano. Não precisa não. É. Mas, é a sensação de ficar pulando é tão bom. Da hora, mano. Eu gostei da, da, do, do estilo de jogo, tá ligado? O que, que vocês estão achando, do pessoal do chat aí? O que, que vocês estão achando desse jogo? Vocês acharam interessante? Aí agora o Apex Legends tem um concorrente, né? É um concorrente puta concorrente bom, cara. Esse jogo aqui me hum, parece bem interessante. só pessoal agora pra, tá, tá meio prematuro. Eu tô percebendo que o pessoal não tá jogando tão tanto, tá ligado? Dá pra, dá pra você conseguir matar eles de boa. Eu vou aí de novo lá longe. Eu não vou querer ficar mais, é, muito perto aqui, tá? A gente vai lá um pouco mais pra longe. Um pouco mais distante. daí fica mais de boa pra gente, tá? Mostra, velho. Parece corrida de espermatozoide. É. <risos> Achei Achei que o tô com 20 anos CS, ainda, ainda acha que sabe jogar Então, né, mano Complicado, Matem, né, velho né? Aqueles, né, mano Aqueles <risos> Man, Vou lá no t agora, mano Vou cair lá no T-loop Vamos, Vamos de T-loop Aí o espirma tosode mais rápido É o mais privilegiado né? <risos> Ó, T-loop Vamos cair aqui, aqui então Vamos cair, GG Ó, oh, o personagem ele sai Ele sai caindo igual uma Coloca a pedra e vambora Vambora, agora vamos vamo procurar arma Munição Beleza esse okay, é uma 12? Beleza, uma 12 consigo umas 12 isso aqui, bola, invisibilidade, mina, coloca a mina, mina guiada. Acho que eu vou pegar a bola. Que que... Ah, a bola faz bola essa aqui, mano. Ah, a bola eu achei bizarro, mano. Location, are to Será que um dia se eu fizer a entrevista pra, pra alguma dinâmica de, de jogos eu passo? Daí? <risos> Porque parece Não, mano. que eu... Eu crio as teorias de como eles criam algumas coisas tão. Tipo, então, não é não? Os caras se. Este cara aí, ó, tá descobrindo nosso segredo, ó. Embala vindo aqui. Tem bala vindo ali. Isso é sniper, mano? E é, 12 sniper? Não, eu vou de metalhador e de 12. Eu aposto que Impacto. a galera que dá as ideias do, para os jogos, todo dia na, na, caminha, na caminha, caminhada matinal, ela, eles fazem a corrida Naruto. Né? <risos> Os viewers têm escolhido o evento de 50 contenders on the board. Ficou um forte agora? cara chegou alguma coisa? Contenders on the grill. He's fine. DCC. <laughs> Filling up. Warning. Sectors will soon be collapsing. mesmo os servidores meio suportando. Tá achando um jogo pra... sensacional, o Olha é, tá, tá. O cara lá na frente. Tá indo bem. Eu vou lá tentar pegar aquele cara lá, mano. Pense como o som correria na cidade. Nossa. Huh? Beleza, escabei por um pouco, hein? I'm okay, I'm okay. Ah, mano. Será que a forma free de pegar o passe De batalha desse jogo possa ser Assistindo streamers né? Ganhando algum tipo de ponto. Ah, mano Caraca, é muito insano, velho Tem umas armas que elas não são tão boas, mano A gente acaba perdendo, cara Pô, não consegui fazer o win nesse jogo, mano ah, Tá aprendendo ainda, né, guys Tá aprendendo ainda não, não, tá, não tá calibrada a bala ainda, mano a ainda não tá calibrada. A gente conseguiu a outra ganhar, matar três, eu acho, não foi? E os hacks? Caralho. Hack cura. Quando confundido ao máximo, o hack cura, recupera a vida duas vezes mais rápido. Ô, oh, louco. Que loucura. Mano, esse, esse widget aqui, ele vai mostrando em tempo real as coisas aí da partida. Sério? Se brincar, as funções aqui devem ser pra influenciar mesmo na partida. Sério, cara? Tá jogando. Ô, oh, louco! O que que aparece? O que que aparece? Eu ainda não vi. É, você acabou de sair de uma partida, então tá sem dados no momento. Sim, sim. Pô, oh, cara, vamos ver como é que vai ser. Aí ah, eu vou analisando aqui, eu te passo feedback. Esse jogo ele tem. clima tipo noturno, diurno? Parece que tá oh, de tarde, né? Do hum, olha que da hora, velho. Ó, oh, pra andar devagar é o alt, mano. Você aperta alt ele anda devagar, ó. Oh. Interessante. Tipo, sabe, sabe o streamer que ele coloca um monte de... De overlay pra ficar da hora na, na stream? E tem gente que, sei lá, ele gosta de ver certos detalhes do jogo, né? Aí tá gente de overlay. Jogos que dão esses vídeos, gente, aqui, ó. Ele mostra até o equipamento que o streamer tá usando. Que legal, mano. Parece tu posição no, seu, no, no jogo, seu equipamento, tu pode votar o próximo evento da partida. Que legal, cara. É, Caramba, mano. Ele, ele mostra, ele mostra, ele mostra. Isso é incrível, velho. Eu gosto dessas coisas, mano. Interação entre os viewers com o jogo. Então, tipo, por exemplo, ah, eu não consigo jogar esse jogo. Cara, mas você assistindo, você consegue, tipo, influenciar, tá ligado, no jogo. Que legal, cara. Que legal, de verdade. Gostei. O, os telespectadores podem estudar determinados equipamentos pro streamer, enquanto ele tá no, no negócio lá, tipo, frenético. Pô, que legal, mano. Quero testar isso aqui, mano. É como se fosse uma equipe, tipo... Que nem corrida oficial de veículos, de cá, onde tem o... Tem a galera lá, o... A lá o sim, o rádio. second wheeler. O third wheeler. E o pitstop, então, bem interessante, esperar, mano. Fazer do Pô, que legal, cara. Então, ó, pessoal. Pessoal que tá vindo do YouTube, se liga. É, esse jogo aqui, ele tem uma interação completa com o, o, a Twitch. Você adiciona... Quando você coloca pra mudar o jogo, ele aparece um negócio pra você ativar a extensão. E eu, eu ativei a extensão, tá ligado? Então... Meio que na Twitch aparece um monte de interação que a pessoa... Pessoal, os viewers conseguem ver não só a, que, a questão de equipamento, mas eles conseguem também influenciar no, no seu jogo, conseguem é, votar em no, próximos eventos. No caso, aparentemente tem coisa de é, pulo de, de gravidade zero, umas paradas assim, velho. Vai, vai ser interessante, mano. Vocês vão ver. E isso é determinado por votação. Eu fico imaginando: três streamers numa única partida, tudo, todos eles contra. Aí legal, os legal. espectadores no 3 fazendo rotação pra mudar o ambiente. Valeu, patinho. Tamo Eu junto, vou... meu querido. Imagina. Bom, vou cair logo aqui. Oh, First Nossa, esse jogo vai ser um jogo que vai incentivar uma galera a ficar streamando, velho. Mesmo que não goste de streamar por causa desses recursos Oi Que isso? Caralho, mano Mano, tinha então 7 balas, velho. Esses tipo de coisa, né? Que hoje em dia a tecnologia tá trazendo, é, proporciona uma imersão de entretenimento maior, né? Agora. Exatamente. E, e o pessoal que assiste não só assiste, joga junto com o streamer. Exatamente, cara. aqui okay, pelo próximo evento: evento de rapidez, evento de munição infinita. Evento de hey, pulo hey, hey. qual que você gostaria? Evento de... pulo extra. Eu votei em pulo extra. nossa, todo mundo votou em pulo extra, 100% Só pulo extra. ser ativado. Que isso? Ah não, mano. Olha o HP que eu deixei, velho. Mano, olha o HP que eu deixo do, da galera, cara. Mano Nossa, do céu, velho. Eu ia falar pra ver se. Você ficava atento pra ver se dava para dar uns pulos extra. Pô, cara. Eu coloquei. Foda que minhas armas, elas não estão sendo muito, muito com dano igual aquela primeira, sabe? Aquela primeira partida que eu joguei de verdade. Ah. Não tava... Aquela partida tava realmente da hora, que... o quesito de arma, né? Agora ficou meio zoado pra mim, mas... Tá aparecendo ali. Se você se inscrever neste canal, seu voto vale o triplo. Ô, louco. Ó, a inscrição... Eu, amanhã eu vou pedir pra Twitch. Eu acho que amanhã eu já vou conseguir pedir pra Twitch pra gente virar parceiro. Parceiro não, é afiliado, guys. Amanhã, falta, falta pouquinho. Aí a gente vai ter bits, a gente vai ter Emote, a, a gente vai ter inscritos. Os bagulho tudo, mano. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, cara. Mano, é incrível. O que será que é no seu negócio do Reddit? Ah, meu Deus. God, God, vamos lá. Ai, meu Deus! Olha o slide do Cod, é esse aqui, ó. Esse daqui vai ser apelão no jogo, hein, mano. Olha isso aqui. Ronaldinho Aujo, começar o... Caraca, mano, isso aqui é muito apelão, velho Você tá correndo, de repente você aperta C aqui do nada. Ó, ó, ó a velocidade que você vai, mano Você é louco? Doideira Bem parecido com o COD Prestes a começar Esse aqui vai ser o último drop da, da gravação Vou continuar jogando com vocês aqui Mas Esse aqui vai ser o último drop da gravação do YouTube Vamos lá então. Acho que vou cair em um lugar um pouco mais reservado, guys. Pular pra frente, tá ligado? Ah, eu quero um vai ser um jogo, pouco mais distante, véio, um mas eu melee... acho que um pouco mais reservado dá de boa, tá ligado? Dependendo do meli, você pode arremessar ele, ele reconstituir e volta pra você. E tipo, se for tipo facas, facões, se você joga, ele prende e fica lá. Você vai ter que recuperar. Sério? Oh, a possibilidade de você arremessar, entendeu? O, o meli. Legal, legal. Tem, então. Vamos supor, oh. você descarrega o pente, aí faltou só um pouquinho pra matar o cara. O meli não vai causar tanto dano, mas o suficiente pra finalizar. Você vai lá e taca o meli. <risos> Nossa, velho. Deve deixar muita gente puta quando isso acontece. O cara acerta. Pau, pau, pau. Pau, aqui é invisibilidade. Vou colocar no lugar da muralha. Esse jogo aqui é bem rápido, guys. Ele tem uns comandos bem simplificados, oh, né? tripadora. Diferente. Ah, entendi. Quando, quando a arma melhor, ele aparece dourado, não é isso? Vamos ver. Eu acho que todo mundo vai voltar no evento de revelação. Tá, não, tá empatado, tá acirado. 50-50. Gravidade baixa e, e... Todo mundo vê com através das paredes. Na sua frente. os amigos da sua frente. É... Gravidade baixa ganhou. Opa, ganhar. Opa. Ai Tem meu Deus. Ô tá oh, caralho, não entra. Ai! Que bugado! Nossa mano! Aí, pronto. Isso aqui mina. É, já volto aqui. Tá, ah, já vim aqui. Ah, fundir, mano Você vai fundindo as armas, cara Que legal Interessante, você vai fundindo as armas, mano. Tem cara ali. The low gravity event is ending. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. O cara aqui, senhor. 50 contenders on the board. We're down to 50, 50 contenders left. Ah não, mentira Caralho, mano, que loucura. Olá, Thai. Bom dia! Olha, Thay, tá mano. Calma aí, Thai. Tamo montando no meio do, do, do rolê aqui, velho. Vou te convidar. É um cara que ele tá querendo me matar, mano. Bom dia! cura Falta que minha arma não é tão boa, mano. Ó, ah, evento de kit de vida. Ele ganhou. Acho que você vai começar a encontrar com frequência umas caixas de kit de vida aí. Tá. Ah. Não sei. É o que no vídeo no vídeo aparece. Dá a entender, né? patient contenders sectors are starting to collapse All right, all right Ah, aqui ó, kit de vida. É essas caixas verdes. Você pode encontrar umas bem maior, que cura bem mais também. Tá Aí ó. Muito nice, mano. The health kick event is ending. Mano, olha só os caras, mano. Os caras tem as bombas tudo, velho. Os caras já devem estar antecipadamente jogando, né? Já sabe quais são as armas épicas, lendárias? é louco, mano. Voice for Rani, Da hora, mano. Falei, Raniel, como é que você tá, mano? Tudo bem? Mais tarde vou aí Me passa o jogo pra eu jogar contigo logo mais Gostei da loucura Ó, oh, esse daqui digita hyper, é, Hyperscape no chat Exclamação Hyperscape Ele aparece é, pra você pegar ele É na play, tá bom? Aí você me adiciona no play. Meu play já tá aí, eu acho que no, no... Deixa eu ver onde que eu tô já tá no, no rolê aí, mano. Eu gostei desse jogo aqui. Opa! Ó, oh, vai ter. evento de redução de espera. Cria aceleradores que reduzem o tempo de espera de hacks. Ele tá ganhando na votação. Congratulations, player. Há apenas 10 players pra. Caralho, a sector ha The viewers have chosen the third Não, mentira, velho Olha isso, mano Olha o tanto, obrigado Warfrawl indício por me seguir, mano Cara, que... O que que aconteceu, velho? O cara tava com pouco HP Eu meti bala no maluco, o maluco não morreu, velho É literalmente isso o... mais é X, não? Talvez, é cara, talvez terminado. Deixa eu voltar pra sessão, para central o Hyperscape Eu vou explicar pra vocês, mano, ó Pessoal aqui daí do chat. Quer, quer jogar o jogo? Dita isso daí, ó. Tem o link aí pra vocês pegarem a open beta do jogo, tá? Bem facinho. Vocês colocam isso daí, a open beta do jogo. Vocês podem aí chegar e, e pegar o jogo, beleza? E pessoal também do YouTube, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero mais, é, trazer esse jogo mais vezes com os amigos e tal. Porque jogar solo, às vezes, é meio complicado. Às vezes, a gente acaba é, morrendo fácil, tá ligado? Então... É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro, vá lá no meu canal da Twitch, twitch.tv/eltonfonia, está aqui na descrição, beleza? Tamo junto, guys. É nóis.